Você vem Maceió, não deixe de vir ver a Praia do Gunga. Ó pessoal, vou mostrar pra vocês um pouco aqui. passeio de olho se quiser voar naquele não é naquele negócio ali para trás uma bomba ali ó você anda ali ó, o pessoal tá descendo ali ali ó vocês estão vendo descendo ali ó aí você paga ali e aí você dá uma voltinha aqui no entorno da praia banana bolt também, ali também tem passeio de helicóptero também carinho, helicóptero. Helicóptero bem ali, ó. então pessoal uma dica que eu posso dar pra vocês que vem aqui pra praia do gunga que venha cedo que aí você vai curtir aqui os passeios de barco Conhecer aqui a, a, as praias, os corais, vai ter bastante pessoal, bastante restaurante aqui. Você pode passar o dia inteiro aqui na Praia do Gunga, tá? Saindo daqui, tem os coqueiros para visitar também. Olha, você vai ver aqui ó, tem um passeio ali, ó barapente, tem passeio de helicóptero tem passeio de lancha olha a infinidade que tem bastante restaurante tem banheiros você pode passar o dia inteiro aqui tranquilo, curtindo essa linda praia que é a praia do Gunga chegou em Maceió e você não vinha aqui conhecer a praia do Gunga é, é você gastar dinheiro sem é... Como eu posso falar, sem conhecer é, a, a maravilha que tem aqui em Maceió. Claro que tem outras praias, né? Mas essa Praia do Gunga aqui é maravilhosa. Água bem azulzinha, é, Parece a água das Maldivas. Então não deixe de vir visitar a Praia do Gunga. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo rápido. Um resumão que eu fiz aqui dessa praia. Forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.